Oi gente, aqui é o Eusel Subirá e hoje eu queria conversar com você acerca do preparo da próxima geração. Algo que ainda é novo para mim, eu estou vivendo mais a etapa de ser preparado do que o preparo para com a próxima, mas algo que todos nós vamos experimentar em nossas vidas. É uma conexão com a geração anterior e também com a próxima. Com a geração anterior nos conectamos em honra, em respeito e com a próxima em preparo. E Existe uma responsabilidade de uma geração de preparar a próxima, de anunciar para a próxima. Salmo 145, no versículo 4, diz uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Salmo 78, no versículo 4, diz não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração. Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Existe uma responsabilidade de uma geração de preparar a próxima. Eu tenho experimentado algo gostoso desde a minha infância da parte dos meus pais, só que não é algo somente que fazemos com os nossos filhos naturais. Existe né, um preparo para com a próxima geração, filhos espirituais, ministeriais, precisamos discipular a próxima geração a esse lugar de entendimento do propósito dele. Em Deuteronômio 6, no versículo 7, nós vemos o Senhor, após ordenar o seu povo que o amassem de todo o coração, alma e força, que eles falassem sobre isso com seus filhos o tempo inteiro, que isso fosse inculcado, que estivesse dentro de suas cabeças, de seu pensamento, que eles falassem sobre isso quando eles iam se deitar e se levantar. Quer dizer, isso devia fazer parte do cotidiano deles constantemente. Deveria-se conversar sobre a responsabilidade de amar ao Senhor com todo o coração, alma e força, agora olhando para essa responsabilidade que nós temos de preparar a próxima geração, eu gostaria de trazer três critérios práticos para o preparo da próxima geração, começando com enxergar esse destino profético. O primeiro, o primeiro desses três passos práticos do preparo é enxergue. Você precisa ter um destino profético, um direcionamento profético para que possa direcionar a próxima geração. Quer dizer, Salmo 127 no versículo 4 vai dizer que os filhos eles são como flechas, né? E quando você olha para um arqueiro liberando uma flecha, a flecha ela é manuseada mas quem tem a responsabilidade de enxergar, de direcionar e propulsionar essa flecha são os pais e no contexto geracional obviamente é uma responsabilidade que vai cair sobre a geração anterior não é essa geração que tem que entender tudo que a próxima precisa fazer mas nós podemos buscar no Senhor um direcionamento profético para que possamos ajudar a próxima geração quer dizer, é necessário que haja um discipulado geracional, porque a próxima geração vai andar numa terra onde a geração atual não vai andar, então quando nós vemos a maneira como Moisés preparou Josué, ele preparou Josué para uma terra onde ele não iria caminhar, quer dizer, é um novo tempo e Moisés precisava enxergar isso profeticamente, porque é algo que ia além dos seus próprios dias, então do mesmo jeito nós precisamos enxergar e discernir no Senhor. Qual é o destino dessa próxima geração? Precisamos buscar enxergar isso no Senhor. E uma vez que enxergamos, nós precisamos, em segundo lugar, acreditar nesse destino profético. Porque muitas vezes é fácil olhar para todas as fraquezas, todos os desafios da próxima geração e cair na reclamação. Ah! eles têm atenção muito curta, eles não sabem sobre honra, não entendem sobre honra e às vezes a gente tem uma série de reclamações. E sim, é verdade, a próxima geração tem muitas fraquezas, mas a geração atual também tem muitas fraquezas e a geração anterior também teve muitas fraquezas. Não é, as, não é sobre as nossas fraquezas, a verdade é que existe graça e auxílio do Senhor apesar dessas fraquezas. Né? E por mais que hajam fraquezas, existem também novas forças e nós precisamos ter um olhar profético acerca da próxima geração. Segundo a Coríntios 5, no versículo 16, a palavra de Deus nos diz que nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Quer dizer, o nosso jeito de olhar para as pessoas, uma vez que estamos em Cristo, não é uma maneira carnal, vai ser uma maneira espiritual, vai ser uma maneira de enxergar as pessoas através da lente e a perspectiva de Cristo. Mas muitas vezes olhamos para a próxima geração cheio de carnalidade no nosso coração. E eu sei porque eu olho para a próxima geração, que é a minha responsabilidade de preparar, e muitas vezes eu me assusto. E o outro dia eu estava reclamando de algumas coisas, essa próxima geração não faz isso, não entende disso, tem isso como cultura, como normativo e eu estava fazendo uma série de reclamações e de repente o Espírito Santo ele me confrontou e ele me lembrou dessa passagem que nós não enxergamos a ninguém segundo a carne. Ele disse, Israel, você não enxerga essa geração como eu enxergo eles. Nesse momento eu me constrangi, eu falei, Senhor, me ajuda a ver essa geração, essa próxima geração, como você enxerga, em vez de reclamar, ah, eles não entendem sobre honra, tem atenção muito curta, eu comecei a olhar para algumas forças que a geração deles tem, que a minha não teve, que a passada não teve, e começaram a sonhar com algo novo que Deus vai fazer na terra, um avivamento sem precedentes, né? algo, uma grande colheita que vai acontecer nessa próxima geração. Nem né? Ezequiel, no capítulo 37, nós vemos o Senhor conduzindo o profeta a um vale de ossos secos, e ele enxerga um exército se levantando, e essa tem que ser a natureza do nosso discipulado profético para com a próxima geração. É assim, é olhar para um vale de ossos secos e enxergar um exército, mas infelizmente, muitas vezes fazemos o contrário. Enxerga, olhamos para um exército que Deus está levantando, que é a próxima geração, enxergamos um monte de difuntos, enxergamos um vale de ossos secos, mas nós precisamos olhar para essa próxima geração de acordo com Cristo, olhando para eles da maneira que Deus olha para eles. Então, nós precisamos enxergar e acreditar nesse destino profético. Não é bom você estar perto de pessoas que não acreditam em você, é perceptível. São companhias que nós não queremos ter, né? qualquer geração vai sentir isso. Então, quando você olha para um camarada como Josué, acompanhando Moisés, com certeza não era um linguajar que botavam eles para baixo. Né? Não era, ah, eu não sei se você vai conseguir... Com certeza, Moisés acreditava em Josué e é por isso que Josué depois vive declarando com tanto carinho. Como dizia Moisés, é algo que está no discurso dele, porque ele tem carinho para com a geração anterior que preparou ele. E uma vez que enxergamos, em primeiro lugar, em segundo lugar, acreditamos nesse direcionamento profético acerca da próxima geração, existe um terceiro Ponto importante, precisamos declarar isso, precisamos declarar essa realidade sobre a próxima geração, desde que eu sou criança. Meu pai me pega no ombro, me olha nos olhos e ele diz, filho, você vai mais longe do que eu. Algo que me assusta, porque eu penso que só chegar nele já parece um baita de um desafio, mas ele tem declarado algumas coisas sobre a minha vida desde que eu era pequeno. E quando olhamos até para o ministério de Jesus, nós vemos em Mateus 3,17, uma afirmação né, paternal, tão cheia de amor, esse é o meu filho amado em quem me comprazo antes que Jesus tivesse exercido né, o que ele estava presenciando exercer no seu ministério terreno, essa declaração é importante. Né? Do mesmo jeito, nós vemos depois em Mateus 20, no versículo 21, Jesus afirmando os seus discípulos, dizendo do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu os envio. É interessante também em João, no capítulo 14, no versículo 12, que não só é como nós vimos em Mateus Jesus está falando dos seus discípulos que como Ele foi enviado Ele está enviando os seus discípulos mas o linguajar não é onde ah, agora né vocês vão fazer muito menos do que eu eu sou o cara e vocês assim eu não sei o que a sua geração vai ser capaz de fazer não é essa a conversa de Jesus em João 14 no versículo 12 Ele declara para os discípulos que se crerem nele eles farão as mesmas coisas que eles que ele fez, e coisas ainda maiores, quer dizer, existe uma declaração assertiva, amorosa, que não fica declarando as fraquezas, eu não estou falando que nós ignoramos né? as fraquezas, precisamos conversar sobre isso, mas especialmente de maneira construtiva, para que a próxima geração possa enxergar e vencer as suas fraquezas, mas não, num tom sabe pejorativo de reclamação, de difamação, não é assim, que nós conversamos, precisamos declarar sobre a próxima geração. Desde que o Senhor me confrontou acerca disso, eu tenho declarado sobre essa próxima geração que hoje são adolescentes, que eles vão tocar essa terra por Jesus como nenhuma outra geração. Eu tenho tentado olhar para as forças dele. Em vez de ficar lamentando essa falta de patriotismo, eu comecei a celebrar como eles são internacionais, quer dizer, talvez vão ser a geração mais missionária de todas as gerações. Né? Quando essa próxima geração estiver traumatizada com relativo porque uma geração sempre vem né, com uma crise um trauma da próxima geração. Eu vejo algo que acontece hoje com o pessoal da minha idade, a gente fala muito sobre né, o cuidado com a saúde, o exercício físico, a geração anterior foi a geração que parou de fumar, essa geração parou de tomar refrigerante praticamente. E eu tenho vários amigos que têm esse trauma em comum, eu queria que meus pais tivessem me colocado para praticar esporte, que eles tivessem me ensinado sobre nutrição, então a gente age muito em cima desse trauma. Eu comecei a olhar talvez, então, por o trauma da próxima geração, que vai, sem sombra de dúvida, ser o relativismo, tudo tão maleável, não existe nada sólido Imaginar então essa geração de adolescentes firmes na palavra, no entendimento da palavra de Deus, apresentando então uma rocha inabalável para uma geração que vai estar traumatizada com o relativismo. E eles que já têm uma linguagem colaborativa, gostam de, de fazer criação de conteúdo juntos, talvez vão ser grandes colaboradores para que a obra de Deus possa avançar. Isso é só uma palhinha, não sou nenhum expert, mas no sentido de dizer, eu quero enxergar, acreditar nesse destino profético e declarar isso sobre a próxima geração. Então eu tenho dito, vocês vão mudar o mundo, como nenhuma outra geração antes de vocês. É algo que eu tenho orado para enxergar, acreditar e declarar. Um exemplo interessante... Dessas três práticas é algo que nós podemos enxergar em Gênesis no capítulo 49. Já no começo ali do capítulo, Jacó diz aos seus filhos, Ajuntai-vos, e eu os farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Quer dizer, Jacó, como preparador da próxima geração, já enxergou isso em Deus. Ele já acreditou e agora ele está prestes a declarar isso sobre seus filhos, então ele declara sobre eles, José será um ramo frutífero, o Asser, o seu pão, será abundante. Ele libera a palavra sobre cada um de seus filhos, porque ele enxergou, ele creu e agora então ele declara. E independente de quem é você, ou onde você atua hoje no corpo de Cristo, talvez você é um pastor de adolescentes, então essa mensagem é importante para você, mas talvez você é um pastor de jovens, talvez um pastor de famílias, ou talvez você nem é pastor, mas independentemente essa mensagem é importante porque essa responsabilidade de discipular a próxima geração não é algo terceirizado ao ministério de adolescentes ou ao ministério infantil. É uma responsabilidade que Deus estabeleceu sobre uma geração, quer dizer, uma geração com apontará para a próxima dos grandes feitos do Senhor. Então, não é uma responsabilidade que pode ser terceirizada apenas a um ministério, é uma responsabilidade que nós temos como Geração. Então é importante que você entenda isso, porque de alguma forma você precisa contribuir para com o preparo da próxima geração. Seja focando na vida dos seus filhos, talvez os amigos dos seus filhos, ou simplesmente contribuindo em intercessão, oração, de algum jeito. Né? Nós precisamos contribuir para com o preparo da próxima geração. E esses três princípios, são três princípios que são bíblicos e práticos para que a gente possa fazer isso. Enxergue, acredite e declare. Né? sem acreditar, a gente não tem como declarar, e sem enxergar, a gente não tem como acreditar. Então, às vezes, a gente está precisando tirar um tempinho e adicionar à nossa lista de oração, Senhor, me ajuda a ter perspectiva do que o Senhor quer fazer com a próxima geração, porque às vezes, como Davi com Salomão, grandes construções, algumas grandes construções não vão ser feitas por nós, serão feitas pela próxima geração, e talvez como Davi, a gente pode preparar o caminho. Quer saber? Isso é uma responsabilidade que vai cair sobre vocês, mas eu vou fazer a minha parte para preparar tudo que eu posso, para facilitar a missão que Deus deu para você, e assim nós colaboramos. Né? O coração do Senhor é unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Todos nós precisamos interagir com honra à geração interior e com carinho para com a próxima geração. E quando fazemos isso, a gente se conecta como uma ponte. E é nessa ponte que a vontade e o mover de Deus vai passar, tocando todas as famílias da Terra. Eu espero que essa mensagem tenha ficado o seu coração e te encorajado para com o preparo né, da próxima geração. Deus te abençoe.